Muito bem, algumas regiões do país ficam agora com a programação local. Amanhã, sábado, tô ao vivo, às quatro e meia da tarde, aqui na Record. Até lá. Pronto! não corre ninguém, está no ar com Cidade Alerta Bahia, o programa que fala a sua linguagem e o seu sotaque. Boa noite para você da capital baiana, para você da minha querida região metropolitana e também para você do meu glorioso interiorzão da Bahia. Tá tudo bem com você? Então agradeça. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. É sexta-feira, é dia internacional da Esbórnia. Último dia de maio de 2019. O asilo Maria Luísa está sendo alvo de golpistas que pedem dinheiro em nome da instituição, sem autorização da entidade. Os criminosos usam a internet e as redes sociais para aplicar os golpes. Bota no ar.